Mundial, Segunda fase Quarta de final Bem amigos do Youtube Agora não tem jeito Agora o coração bate mais forte Agora haja coração amigo Primeiro toque Autoriza o árbitro Rola bola Estamos aqui em definitivo Para acompanhar as emoções de Brasil e Alemanha Olha a Alemanha chegando. Arriscou, bateu. E é pênalti. E pode pintar cartão. Cartão amarelo para... Não. Foi reclamar, levou o vermelho. Está expulso. Lá vai a Alemanha na cobrança do pênalti. E é gol da Alemanha. 1 um para a Alemanha, 0 para o Brasil. Toque. Vamos lá, vamos lá! Olha a Alemanha chegando! Passou por todo mundo! Cara a cara o goleiro! Chutou. Voltou! Pegou da Alemanha! Não pode ser! Dois para a Alemanha, 0 para o Brasil. Inacreditável. Como pode. Olha o Brasil chegando. Tira dele, tira dele. Maluco. Rafarel. Isso, foco! Vamos lá, vamos lá Olha a chance E ela vai por cima E o tempo vai passando Bola boa Vamos lá! Chutou pro gol! Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! Dois para a Alemanha, um para o Brasil. Primeiro toque. Vamos acreditar, vamos acreditar! Vamos rápido! O jogo só acaba no pinto final. Vamos, vai acabar o jogo. Alguém chuta para o gol. E é gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Final do jogo. Dois para a Alemanha, dois para o Brasil. E agora vamos para os pênaltis. E agora vamos decidir nos pênaltis. Vamos lá, vamos lá. Arriscou, bateu! Bateu, bateu Brasil. no, no Lá tá vem Alemanha! Chutou! Defendeu! Tafaré! Beleza! Vamos lá! Chutou! Llegou! Olha o tiro. Safarel faz a defesa. Partiu, bateu. Brasil. Golaço. Terceira fase, semifinal. Bem, amigos do YouTube, estamos agora em definitivo para acompanhar as emoções de Brasil e Nigéria. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Bateu pro gol. Perdeu a bola. Arriscou de novo. Perdeu. E saiu o goleiro para fazer a defesa. Lá vem Brasil para ataque. E foi derrubado. Falta nele. Hum. O jogador se contundiu. Cartão amarelo para o nigeriano. Lá vai o Brasil na cobrança, partiu, bateu! Brasil! Gol. É do Brasil! Que beleza! Um para o Brasil, zero para a Nigéria. Primeiro toque. Carriscou pro o gol! Corta para frente. Isso. Que beleza. Olhem. E é gol. É gol, do Brasil. Dois para o Brasil, zero para a Nigéria. O toque a Nigéria insiste! Arriscou! Mas sem sucesso. Eles tentam de novo. Tentou de novo. Arriscou, bateu no gol e corta pra frente. Isso! Não pode deixar. Tira dele, tira dele. Isso. Triblou bonito, chutou pro gol. Brasil. É do Brasil. Final de jogo: três para o Brasil, zero para a Nigéria. Brasil na final! Campeonato Mundial! Final! Prepare seu coração para sentir as emoções de Brasil e França! Primeiro toque! Autoriza o árbitro! Rola a bola! Olha o cruzamento de cabeça. Olha o Brasil. Chutou. Defendeu o goleiro francês. Olha a França chegando. Tira daí. Olha o perigo! Olha o Brasil! Chutou! Pegou! Olha o perigo! Chutou pra frente Pode bater pro gol Está disputado Quem será que marca? Sou Brasil Olha a França chegando Rafael salva mais um. Haja coração. Ergue o braço. Final de jogo. Zero para o Brasil. Zero para a França. Vamos para a decisão dos pênaltis. Lá vai o Brasil para a cobrança. Defendeu o goleiro. Lá vai a França. Atirou Sai que é sua, Tafaré É o título de uma Copa do Mundo em jogo, amigo Haja coração Chutou pro gol Hum, defendeu o goleiro Lá vai a França pra cobrança Tafaré Ninguém marcou ainda Rapaz, esses goleiros não deixam passar nada. Vamos lá. Chutou para o gol. Defendeu. Inacreditável. Tafarel com firmeza no centro do gol. Beleza. Quem sabe agora. Vamos lá. Ninguém deixa entrar. Vamos lá, faça um gol. Quem sabe agora? Brasil. O primeiro gol da partida. Agora, se Tafariu pegar, acabou. Pega essa! Que beleza! Passa festa você, torcedor brasileiro! É Brasil. Do Brasil. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Vai, Brasil.